Não de trade. Eu não gosto de. Eu não sou muito assim do trade, tá ligado? Você sabe Pai, que. É para entender o que, compra que é. Compre e venda. Trade é compra é. e venda. É que você fica esperando subir, aí você vende, sim, você sim. compra. Para ficar fazendo mini-realizações. Não você é quer meu Para entender caso, o que é o Bitcoin. Não, o meu, meu Bitcoin, para mim, é o, é o terreno. Não, sabe, sim, um terreno? Sim. Não, beleza. Você, você comprou, comprou um é terreno na praia. É aqui no Brasilzão, né? velho, de guerra, a turma acho que usa mais por mal do que por bem, entendeu? Mas é falta de aí informação. Aí vou lançar né? alguma coisa. Já vem nego lançando golpe que nenhuma coisa que porra parece foda que é essa criação desse Pix hum. puta bicho que te rastreiam Pô, então? não, mas tão assaltando ah, o, sim. O, hoje eu vi, eu vi no jornal o cara foi assaltar o cara de quadrilha do Pix beleza, o que que eu ponho aonde? no seu telefone, não, já tem o QR Code o cara já, não, já mira aqui o QR Code você já me transfere é bizarro isso, é, é muito bizarro é muito bizarro irmão Cara, já tem o que Mas aí, aí o Banco de... Central tem que ter... Que Pô, o que, um aí bagulho. a criptomoeda não tem... É, a merda é não, a não, criptomoeda não, não, não, aí, não Eu não estou comparando regular, com a criptomoeda. Bicho, regular é a melhor forma de você deixar algo popular. assim. Pô, tentar regular, tentar proibir. A China já proibiu várias vezes o Bitcoin, né? Eu nem sei quantas vezes proibiu, um monte de coisa. E, cara, e tudo isso acontece, dá uma quedinha e depois sobe pra caramba. Você deixa algo muito famoso. Cara, ah. se você proibir um... um Livro ou alguma coisa, todo, todo mundo quer é saber que é, qual é, livro verdade, é, entendeu? Isso tem razão. E o ponto é, o bom é que o Bitcoin ele é um ativo anticonfisco. Isso, isso que é, é, que é legal o bom. Entendeu? Porque se o governo ele quiser tomar de você, não ele tem não toca. Olha é. que loucura. Sim, sim. Um... Imagina, sei lá, você. É. Mas não é legal, não é legalizada, não é, como é que chama? É legal. É. Não, não. Ela não é, é descentralizada. Isso. Não é. Em tese, você precisa declarar que você tem. Em tese. Você precisa declarar. Exato. Em tese. Qual que é o ponto? Tem muita gente, alguns um até que. Alguns até que ficaram famosos que falaram assim: o governo, eu realmente tinha, mas eu perdi minha senha. E aí, como o governo vai falar que não? Entendi. Entendeu? Aí você então, vai assim... para Namíbia e tá com. Não, não, não que isso seja o certo, mas assim, não dá para saber. Por isso que é uma coisa que é sua, de fato, entendeu? É realmente sua. Sim. Então, assim, tem muita gente que fala: Ah, mas aqui eu é usava para lavar dinheiro, não sei o que lá, e realmente é. Mas também tem um lado bom. Pô, muitas coisas foram usadas no começo para coisas ruins, depois viraram Acabou coisas bacanas, coisa entendeu? Boa. Então, imagina assim, ó, você, sei lá, manda um filho seu fazer um intercâmbio no Canadá. Cara, você vai pegar, ele tá no Canadá, você faz assim, ó, oh, filho, me passa o seu código dessa wallet. Você aperta um botão e ele recebe. Você tem Bitcoin já? Eu não. Não? Nem vou ter, Você acho. tem Ether ou não? Não? Ether só para dar uma cafungada. É? Cara, <risos> quer fazer uma parada? Ó, Escuta olha aí. só. Você tem um aplicativo chamado MetaMask no seu celular? Não, óbvio que não, Tiago. A cara, raposa. Eu tenho o tá Birds, tenho... Não, Bang é não. só tem de desgraça. Ele perde tempo, ele perde Ó, tempo. Baixa isso daí agora, eu vou te mandar os seus primeiros ethers, cara. Caramba, porra! Haters, te de verdade, cara. os primeiros ethers. Pô, ele vai te dar, é Obrigado. Pra, não, mas só para você ver como funciona o negócio. Você vai baixar o aplicativo? Você vai ter essa wallet. Eu vou pegar do meu celular, eu vou te transferir e governo não participou, banco não participou, ninguém participou, cara. Ninguém ganha dinheiro em cima de Acabar você. É né? pra eu vender amanhã, já. Porra, é sacanagem. É outra assim para vender amanhã é sacanagem. Pô, não, né? tô brincando. Pô, é. Manda aí, manda para nós aí. A gente aceita. <risos> o... Como chama o Turu? Meta. Meta -mask. É a raposinha aqui, ó. Puta, eu não vou entender bosta. A gente. raposinha. Quando terminar que eu te passo, então, cara. Tá bom. Olha só. É legal, é né, cara? É muito interessante, é muito bacana. E, cara, é, é bizarro. É um mundo. É um então, mundo. Essa fica na aqui? É. é? Essa carteira, bola. Pensa que é uma carteira de dinheiro na nuvem, sacou ou não? Sacou. Que ninguém tem acesso a não ser você. Pronto. É isso aí. Ninguém interfere. Ninguém, cara. Só que também se te roubarem, <risos> ninguém vai te garantir Nada. Porra nenhuma. Tá é como se fosse um tesouro. Levar o teu tesouro, um abraço, é. ele é único é teu e acabou. É que se Entendi. ele levar não tem valor, porque ele precisa ter, cara, todas as chaves de acesso e tudo isso, entendeu? Então, isso é mega seguro. E o ponto é assim, cara. Você tem essa wallet, você tem uma parada física também. Né? Então, você pode deixar ledger, aqui guardado. Ledger, fis... ledger, é, ledger, né? ledger, ledger, ledger, tá? ledger. Você pode ter uma coisinha física, você pode ter uma coisinha no seu celular. Se você só... Olha só, se você não tiver nada, você tiver uma wallet com seu, sua grana lá, seus bitcoins, etc. Uhum. E você decorar um número de palavras-chave que recupera a sua senha, você pode viajar sem nada no bolso. Sem nada no bolso. Você chega lá e você recupera Entendi. só pelas palavras que você tem na sua cabeça. Você, você pode ter três casas de herança, o que você quiser, você compra. E Bitcoin ah. tá lá. Essas 20 palavras. E aí você pode viver. Mas também, se esquecer, se mata, né? Aconteceu isso aí, né? Cara, olha só, várias vezes eu já achei grana no meu bolso. Você não achou? Um real, não sei o que, lá Sim, sim, que... sim. Eu fico imaginando que todo dia alguém perde Bitcoin também. E como ele é escasso, né, você tem 21 milhões de bitcoins possíveis de serem minerados. Cara, estima-se que, eu nem lembro o número, muita gente já perdeu. São um tipo muita grana que foi perdido em bitcoin. E cada dia que passa, a gente vai perdendo mais. E não imprime igual o dólar, tá? Então ele vai ficando mais valioso, porque é mais escasso. Né? É. Vai se perdendo. Cara, daqui a pouco acaba. Então o que, que, que, vale, perde? o que, que vale na vida? Por exemplo, você quer comprar uma Porsche agora. Quanto tempo leva para entregar? Um Porsche. É, comprar um Porsche para entregar, hoje em dia não sei, mas tava seis, sete meses. Tem ágil? Sim. É isso. Porque ele não tava produzindo. Não, é, o Bitcoin é isso. Ele não, não tem, ele tem limite, ele, ele não é uma coisa eu que... Entendi, eu entendi, entendi. E as pessoas, algumas e perdem. se vai perdendo, não vai fabricando o Bitcoin. Ah, o que varia o preço do Bitcoin, se, se não me falha a memória, é hum. quando a galera entra no sistema, tira o dinheiro do sistema e o sistema entende que tem pouco, ele valoriza. É isso <risos> ou não? Eu falei merda. É, é que assim, vai ser oferta e demanda que vão balizar o preço do negócio. Porque não dá para você tirar dinheiro do sistema. Porque se você vendeu o Bitcoin, alguém comprou. Uhum, não, mas é, se assim, você botou numa carteira, tirou do sistema mesmo? Se você isolar ele, dá? Não, então não? não vai mudar. Não, não vai mudar? Não, o que vai mudar é se tiver menos gente querendo comprar, etc. Né? Não, vai, não vai mudar. Agora assim, o bacana, a beleza do negócio é que um sistema descentralizado né, um sistema de rede, ele ele faz o sistema ficar cada vez mais forte, né? Então o Bitcoin já evoluiu, né? é, é um Ethereum caminho sem também. volta. É um caminho sem volta. E é esse Bitcoin, derretimento né? absurdo, eu não digo nem que é mais o inverno cripto, eu chamo de inferno cripto. É verdade. Isso aí né? tá caiu, acho que 60% Tá, de, já tá assim, desde né? janeiro só cai e Exato. Né? Que bom. E aí qual que é o nesse momento que alegria não, que... não, mas bola, é. porque você tá, não pode pensar a curto prazo. na bola nesse momento, cara. É a hora do um cara o um homem de hum. lá, pensar em fazer um movimento aí, entendeu? Entendi. É nessa Porque todo mundo fica com medo nessa hora. E no mercado, onde eu mais ganhei dinheiro foi quando as pessoas ficaram com mais medo. É sempre assim, cara. Só que quando a gente está passando por esse momento, a gente também fica com medo. Exatamente. Entendeu? Então Fala, a meu, dificuldade é Vou eu lá, um machão, comprar Bitcoin, caiu 60%. Dá um, dá um cagaço. Por isso mesmo que é para comprar. Entendi. Entendeu? Assim, óbvio, né? Quem sou eu para falar isso, mas eu tô contando nesse é momento, entendeu? Sim. Você é um cara que entende, Dentro caraca. da sua carteira toda aí, o Bitcoin tem o quê? 20%, 10%, 5%, não, não, não. 2%? É que assim, na minha carteira eu tenho três grandes partes. Assim, Ele não vai dela, contar? Né? É. também não vai porra. contar. É, é vai descentralizado. Mas não vai dar é. uma boelada, né, meu? Mas eu, infelizmente, eu não tenho nada de Bitcoin. Eu tenho quase nada ali em casa. Eu até tinha alguma coisa, mas esqueci minha senha. Então... Não sobrou muito dinheiro, é. então se alguém quiser me raptar, não tem muito o que pegar de mim aí, cara. Não tem senha? Você perdeu a senha? É, perdi a senha. Não, é que eu falo tá isso pra se para se alguém, alguém quiser me hackear, entendeu? Aí não, tem, não tem como pegar dinheiro de mim. Então Foi uma lá. piada, uma tentativa de piada ah. mal feita aqui. Não, cara. foi boa, foi bem feita. É. A, a questão é a seguinte, então para você que tá do outro lado, Bitcoin é um, é, seria, vou dar um exemplo. É, lembra quando o Uber surgiu? Uhum. Todo mundo... O taxista ficou putaço. Sim. Só que é inevitável. Correto? Hum. É, é. Foi uma coisa inevitável. Hum. Mó galera... Quando é que você ia pegar carona de um desconhecido? Nunca. E hoje você pega. Loucura. O táxi é uma carona desconhecida. Não, mas o táxi tem a prefeitura, o cara tem um carro sim, amarelo, sim, o sim. cara tem a placa vermelha. É. O cara tem algumas chancelas do Estado que, que, lhe, dá, que lhe dão ali uma é, segurança. É. é, é. Agora... Uber não. Uber não dá. E aí? É. E você entra e você acha do caralho. Sim, total. Não, cara, Usa bastante. E aí? Se é, você não, não, mudou, não mudou a porra do negócio, legal, eu acho que o Bitcoin legal. é meio que por aí. É inevitável. É uma onda que não tem como segurar. Não, total. E assim, ó, lembra o que foi da convexidade? Você pode perder o que você aplicar ou pode multiplicar por infinitos. Isso daqui, né? Então, cara, só pelo fato de ter convexidade no Bitcoin já me faz pensar que eu tenho muito mais potencial de ganho ao comprar um pouquinho. Tá. Então, se você comprar 1% da sua carteira, você pode perder 1% da sua carteira ou 1% pode virar 10%, 15%, 20% no futuro. Pense que como tem uma limitação... Eu, Thiago, não quero vender meus Bitcoin Para que Eu não vou vender. Lógico. Entendeu? Eu acho que no futuro, às vezes é que pode ser a moeda entendeu a ser utilizada. Então, assim eu não vou vender, só se eu precisar gastar em coisas. E outras pessoas também. Assim? Mas no Brasil não é difícil fazer a turma acreditar numa porra. Mas que Nossa, Brasil é? é? mundial o bagulho? Não é. Estou dizendo é. no Brasil, pelo que a gente tem. Falou, gente não Tem mais gente com ter... Bitcoin é que tesouro no Brasil. É mesmo. É, não sabia, porque a gente, como a gente não tem essa cultura de O Nubank de me parece aprender. que comprou 1% do outro do, dia, do, 1% do capital dos caras, comprou Bitcoin. 1% do mundo Não, tô dizendo, para a gente não ter essa cultura exato. de... O povo, tô dizendo, em geral, não... Ah, não, sim, Você é. chegar conta... para um cara e falar... O que, que é Bitcoin? Acho que é uma moeda que ele vai pegar a moeda e botar no é. bolso. O é que, que é dinheiro, bola? É você... papel. Que papel? Esse aqui. Você ainda usa papel? Eu uso. Você usa? Você quer dinheiro? Cheque você usa? Não, eu tenho guardado. O que, que é dinheiro é isso aqui. Cê Mas você está é pagando assim só? Ou não? Com cartão. Ah, é? E o cartão, papel? Cartão, papel? É um número, é um número lá, né? Na conta? É um número, não é? Hum. É um número. Que papo de louco, cara. Não, ele, é tá, ele toma os remédios, ele não, não entende. Não, é, não, é não é papo de louco. O cartão tá é, um é um número. o número. A sua conta é um número. É um número, é. Você não precisa ter o papel. Sim, exato. Hum. É um número. Não, se, você, se todo mundo... Sacou? Sacou, banco... sacou? É um número também, igual. Ou não? Eu sei, mas explica para um cara... Para cara que me dá um Bitcoin. A gente tá tentando explicar aqui. Sim, <risos> sim, cara. É fácil aqui falar. Você tá falando. Não. Chega para o teu empregado e fala, vou te pagar em Bitcoin. Ela vai querer a moeda na Não, mão é porque, dela, irmão. É porque o mercado... Mas a, a, a, é diferente. Mas, o mas carioca quem ganha é dinheiro. Seguinte, eu vou explicar o Carioca. Em 30 anos o Brasil vai falar só inglês. Daqui a 5 nós só vamos ter só carro elétrico. O Carioca é assim, irmão. E daqui a 2 é só Bitcoin. Acabou. Então ele é assim, é cara. Bom. Mas o Bitcoin faz com as pessoas, cara. Olha só. Se nós três fôssemos passar o Natal com as esposas, família, todo mundo, tá? E a gente fosse por toda uma única família aqui, a mesma família. Uhum. E aí, cara, sei lá, a sua esposa fosse vegana, mas assim, hardcore, de passar mal se ela visse alguma coisa. Só de olhar para Seria capaz que a gente fosse, cara, fazer uma comida que não tivesse, sei lá, carne ou coisa e tal. Entendeu? Não. Seria capaz. Imagina se ela passa mal, você acha que não? Não, uma carninha tem que ter. É que ele é Esse muito educado, não. ele é muito Ele bom, é bonzinho cara, demais. Ele é muito é... educado, é um ótimo a menino. A pessoa é vegana, eu, do caralho. Ela come, o vegano dela eu como minha carne. Tá bom. Tá, então vamos supor, cara... Você é educado demais, cara. Você é mais que Harvard, acho que é isso. <risos> Não, cara. mas cara, assim. É bonzinho. <risos> você é bonzinho, Thiago. Imagina o seguinte, tá? Então, pô chega uma galera e vai conversar sobre política. Uhum. Cara, você tem uma galera que volta para um lado, tem gente que volta para o outro, tem gente que é meio neutra ali. Perfeito. Né? E aí, cara, você tem alguém que é muito agressivo de um lado, muito agressivo, é capaz de você convencer a galera... Carinha. A galera que tá ali, poxa, sem a opinião. Porque ela fala: não, beleza, tamo junto, vamos nessa. Entendi. E no Bitcoin, a galera que gosta de Bitcoin é muito apaixonada. É verdade. E ela tenta razão. convencer todo mundo. Bitcoin é tudo. Então, tipo, tem gente que odeia, tem gente que ama, mas tem um meio aqui que vai ser convencido pela minoria radical. A minoria radical sempre traz mais gente pro seu lado. O tempo todo, até a hora que você começa a querer fazer isso para não ficar de fora ou você ficar com medo de apanhar, entendeu? Então <risos> é isso que vai acontecer. Mas tem a turma chata também. Contra o Bitcoin? Não, a favor. Então... Mas chato demais. Ah, não. Chato claro, de você claro. querer bater na pessoa. Com certeza. Eu fui num evento, juro por Deus. De bater, não. O cara me pegou bola, beleza? Ah, um negócio de Bitcoin. Eu falei, não, me dá telefone para gente conversa. Nem conheci o cara. Eu falei, vou... Pô, foda-se. Não vou falar de Bitcoin com esse cara num evento. Você vai dar a sua mulher pra alguém trabalhar? Pra alguém comer ela? É. Óbvio que não. Então não deu seu Bitcoin pra ninguém. Então, o que eu tô falando? Porra, esse é cara a me teoria. Encheu, Esse cara me encheu o saco o evento inteiro. Meu irmão. Eu queria agredir ele. Escuta. <risos> falei, vou bater nele porque você não Você que dá, tá cara. do outro lado, tem o Thiago, o canal dele é sensacional, o Primo Rico. Sim, perfeito. Tem lá o time ele dele. Ele não tá enchendo que... o saco de ninguém. Não, mano. mas não é, não é encher o saco. É, é encher é... o saco. Não, Bola, é ficar atento nós temos que tem ficar atentos. Tem cara, atento, tem gente chata, velho. Porque nós estamos passando um momento de uma revolução em que se a gente perder o timing, uhum. vai ter muita gente pra trás. Eu, eu posso estar tá falando merda, mas é o que eu tô sentindo. Eu falo, cara, eu preciso aprender isso aqui, porque isso aqui já é uma realidade. Uhum. Por isso que eu tenho Procurarem. não... Ah, vou ficar isso, rico com Bitcoin? Não povo, é a minha intenção. Isso pro povo brasileiro em geral. Tá geral. Dizendo. Lá do, do sertão, Ué, todo mundo. O povo hoje não, não posta na internet, não gera, não faz live. Quando é que você imaginou isso há 10 anos atrás? Oh, oh, o, dinheiro tá carteira, o dinheiro que eu bolo tá na carteira, o dinheiro que o na carteira perde valor todo, todo dia, entendeu? Então, poxa, ele tem 100 reais a carteira. Tem inflação, o final do ano vai valer uhum. 90 reais. Uhum. Por quê? Porque, cara, ele tá sempre imprimindo Sim, dinheiro, perfeito, etc. É. Né? Então, cara, eu prefiro ter uma moeda de falação, uma moeda diferente, uma moeda que tem uma limitação, que tem uma escassez, que tem um teto como o Bitcoin, do que ter o real. Que cara, que eu prefiro usar só para transacionar, porque o real... <música>